Quando Eu não devia falar francês nesse vídeo. Parlez, é parlez! Parle. Fala, fala, galerinha! E aí, é só... eu sou o Roberto E esse é mais um Elefante Literário com uma novidade para vocês. Em novembro do ano passado, a gente pensou em entrar em contato com dois canais para fazer a proposta de um projeto de livro viajante. Certo? Certo! Escolhemos quem. Paulo, do Livraria em Casa E Iara, do Conto Encanto Pessoas maravilhosas Que, enfim, estão desde o início com a gente, né? Sim gente não, Estão acompanhando desde o início A gente tem mais ou menos o mesmo tempo de canal Tipo, é... É, assim, é próxima, é próximo. Nós somos os mais novinhos, mas... <risos> tá ali, tá ali E aí eles... Prontamente, aceitaram e a gente tá em contato desde novembro Escolhendo livros, não sei o que... Vocês já vão estar se perguntando por que a demora, né? A gente pensou e aí a gente decidiu mandar uns convites Um pouco mais formais para eles, por correio E a gente sabe que é aí que mora o problema, né? Sim Os correios, aquela coisa, demora, demora, demora Eles já receberam a gente mandou sem avisar nada e enfim. E a gente já tava meio que sabendo que ia ser para esse ano mesmo, né? Porque é, pra final do ano é ia ficar uma correria. Bom, então como é que vai funcionar? A gente estabeleceu uma ordem alfabética para envio dos livros, começando por mim, Norby, que meu nome não começa com N na verdade, começa com A, meu nome é Alisson, que vão enviar o livro para Carol. Carol vai enviar o livro dela para Yara. Yara vai enviar o livro dela para Paulo. E Paulo vai enviar o seu livro para mim e assim sucessivamente até completarmos o ciclo. Os livros que vão ser abordados no canal são Cordilheira, Mar da Tranquilidade, Os Dois Mundos de Astrid Jones e Livro do Cemitério. Então, se você tem interesse em ver algum desses livros, vai ter várias resenhas ao longo desses meses, durante esse primeiro semestre. Então, a princípio, a ideia é que saia um vídeo por mês sobre cada livro nos nossos canais. No nosso canal, O Elefante Literário, consequentemente, como somos duas pessoas, vão sair dois vídeos. Cada um de nós vai ficar um mês com o livro recebido e está incumbido de fazer uma resenha falando sobre ele e fazer alguns comentários no livro, escrevendo a grafite, colando post-its, fazendo algumas observações para poder enviar para a próxima pessoa. Ao final do projeto, como algumas pessoas já devem saber, a pessoa recebe o livro que escolheu com todos aqueles comentários feitos pelos amiguinhos. Então a gente tá muito ansioso pra que isso aconteça, a gente quer muito ler esses livros. E espero que seja bem proveitoso, porque é sempre bom, né, ler alguma coisa com os comentários a mais. Eu acho que cada um tem o seu critério, mas vai ser super interessante porque os gostos são bem diferentes. Vocês podem comprar os canais dos meninos, e inclusive a gente tem um gosto literário muito diferente, então vai ser muito massa da gente poder, sei lá, abrir a mente para novos gêneros e... Novos... É, exatamente. A ideia é basicamente essa. Assim, não é uma coisa bem fechada. Acho que ao longo dos meses a gente também vai poder mudar algumas coisinhas. A gente vai vendo... Como vai se desenrolando. Como vai se desenrolando. É, como vai é, desenrolar coisas. E vocês também podem comentar. Inclusive, se vocês tiverem sugestões de nomes. <risos> A gente tá aceitando, a gente não achou o nome, mas enfim. Então é isso, pessoal. Esse é um dos nossos projetos para 2016. Com os nossos queridos amigos Yara e Paula. Esse foi o nosso aviso de novo projeto para 2016, que esperamos ser concluído com sucesso. Eu vou... Se você curtiu nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha aqui embaixo. Seguir a gente em todas as redes sociais. Assim como se inscrever no nosso canal e no canal dos meninos, que vão estar linkados aqui nos cards e no box de descrição. Valeu? Valeu. Aujourd'hui, on parle en français seulement Wouah, c'est chouette, euh, Aujourd'hui, on va parler euh, sur un projet qu'on fait euh, avec, avec les garçons du Chante en Conte Meu Deus, Mon Dieu!